Olha só, meus amigos, um dos efeitos do vento noroeste, quente e super seco, olha, as fotos ficam todas descoladas. Isso para não falar no efeito das narinas das pessoas mais sensíveis a esse ar super seco. Segundo o princípio da ação e reação do Isaac Newton, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos. Esse calor de segunda e terça-feira é pré-frontal. É o vento noroeste quente e seco que atinge a região. É a ação. Mas a ação dele corresponde à reação, que é a frente fria que está se aproximando da região. Até quarta-feira muda tudo. Chuva, não muita, mas vem... E a umidade relativa do ar volta aos seus níveis normais aqui da região, até bastante Então é bom se proteger, não que vá fazer muito frio, não, dessa vez não vai fazer aquele frio, aquela friaca não. Mas a gente tem que se proteger por causa dessa queda brusca de temperatura Hoje 34 graus de máxima em Santos, a maior do inverno, segundo a ONG Amigos da Água E amanhã 22, 23 graus só e a umidade também aumenta, aumenta muito, né? Assim, de repente, hoje, só 21% estava estado de atenção, segundo a OMS, e amanhã deve chegar aos 80%, 85%. Então, haja saúde, usem agasalho e tome bastante água, hidratação é importante também.